5 Coisas Que Ninguém Aguenta Mais Sobre o Natal A Música Então é Natal da Simone O Especial do Rei Roberto Carlos O Amigo Secreto, principalmente quando você tira a sogra Ganhar roupa Quando você é obrigado a escrever um texto e falar em público sobre a pessoa que você não gosta, mas você tirou no amigo secreto.